Né, da luta da RENFA, né? É, o título é luta contra a política de droga, assim. Eu achei quando eu li, eu achei engraçado porque a gente coloca nos termos assim, a gente realmente luta co contra a política de droga que existe hoje, assim. Mas assim, a gente também vislumbra uma nova política de droga, sabe? E eu acho que isso, é, é, eu acho isso muito massa da RENFA, porque é... porque a gente entende que esse é um campo que está em, em disputa mesmo assim a gente entende a gente está vendo a gente está assistindo hoje como a gente está caminhando por exemplo para uma legalização da maconha por exemplo de uma forma que o, o debate não gira em torno assim das outras drogas da mesma forma né a gente vê que a legalização da maconha a gente sabe que a legalização da maconha ela é nos moldes né do do capitalismo, né, no, no molde de que ela seria vendida na farmácia, né, da, pelas grandes empresas, apropriada por todo esse capital. E ver como isso, isso vai avançando assim e disputar esse campo também, propondo uma, uma nova forma, né, é, um, um pouco do que a rifa se propõe. É, aí eu fiz algumas... Eu coloquei, anotei alguns pontos aqui para trazer, primeiro sobre né, é, como a legalização que interessa para a gente é uma legalização que, que, que traga reparação né, para a população que hoje é atingida pela política de drogas e a população atingida pela política de drogas é a população que está morando nas periferias, é a população negra, é a população que é encarcerada em massa, massivamente e muito facilmente por conta é, dessa, em nome dessa guerra, né, em nome de uma, de um suposto, de um suposto perigo, né, de um suposto, de um, de um mercado inclusive que é muito rentável para quem está também por trás da, do, que está com a propriedade dessas prisões, né, dessa, dessas estruturas prisionais e aí quando a gente olha para o lugar que as mulheres ocupam nessa, nessa estrutura toda, são as das garantidoras da sobrevivência dos homens que estão presos porque são elas que vão estar tá cuidando dos seus que estão lá dentro e vão estar tá enfrentando filas enormes, é, passando por diversos tipos de violência, né, de violência de, de muita violência racista inclusive, muita é, violação e isso, se não fosse essas mulheres, assim, o, a gente, elas estão lá porque o Estado não garante, né? Não garante essa, essa sobrevivência, não garante. Entrou, passou pelo sistema, é, é uma.. Pra... É, é como se fizessem de tudo para lhe levar de volta para aquele lugar. Né? E aí, falar desse lugar de uma mulher branca, né, porque o, a RINFA é um movimento misto, né, e quanto a quanto raça, e como uma mulher que, é, que sou usuária de drogas, né, e aí para mim, por exemplo, não, não teria como eu ser usuária de droga e não estar organizada assim num espaço onde eu colocasse que realmente eu me beneficio dessa estrutura, porque no dia que eu fui abordada pela polícia Porque eu tava com três baseado Eu fui tratada como uma princesa Assim, né Assim, eu fui levada é, Com a gentileza tamanha Assim, nenhuma violência para delegacia, né E tal, e E aí é isso, a gente vai, a gente sente A experiência, né Do, do privilégio em relação a essa Política de drogas, né Só que entende que não pode ser um, um, uma luta esvaziada do sentido, esvaziada do sentido da reparação, né? da, da transformação social mesmo, de como a gente é, caminha para uma legalização que não que não perpetue a guerra às drogas de outras formas, porque se a gente legaliza só a maconha, a guerra vai continuar, né, a guerra contra as drogas ela ela não precisa de um, ela é o problema né? Ela inventa o inimigo, ela inventa o problema é, para legitimar é, o genocídio, para legitimar o extermínio, para legitimar essa, esse horror, né, em curso há muitos anos. É, e aí, indo para essa história do cuidado, né, do cuidado das mulheres que cuidam, né, uma estratégia muito forte na Renfa é colocar essa questão, né, quem cuida de você é, você que está na fila para cuidar da, do, do seu filho, do, do seu marido, do seu namorado, do seu tio... Quem é que cuida de você? E aí a gente traz essa, essa coisa do autocuidado com o cuidado coletivo também na limpa, bastante forte, assim, de estimular esse, esse cuidado, mas também associado a uma, uma luta por transformação social, né? É, a, a agenda pelo desencarceramento ia é muito nesse sentido, assim, de, de trazer o, o cuidado, o, o acolhimento também, é conversas diversas, né, na verdade, para dentro do, do presídio feminino do Bom Pastor, que aí é outra coisa que é bastante gritante, que é que as mulheres que são presas, elas não têm quem cuide delas, assim, não tem quem cuide por elas, não tem fila na, na, no Bom Pastor, sabe? Não tem ninguém na fila do bom pastor. E isso é, é, é, diz muito sobre essa sobre sobre a estrutura que a gente vive. Né? Bem, é, mais da, das estratégias da gente né? de, de luta. Tem a, a, frente Pernambu, é, a frente desencarcera Pernambuco, né? A frente pelo desencarceramento em Pernambuco, que é bem recente, que Tuca inclusive está mais de perto, inclusive, construindo que também tem uma dificuldade grande de mobilizar, né? porque é difícil, porque inclusive são os direitos cerceados da, da, de mulheres que já passaram pelo sistema, que são egressas de sistema, que tem pessoas que são familiares e que estão privadas de liberdade, e que tem que dar conta dessa, de todo esse cuidado, de manter toda, é, toda essa estrutura, e é, é difícil, inclusive teve o um auxílio emergencial negado, porque constava que ainda estava presa assim. E aí os, foram inúmeras mulheres que, che, que, que inclusive se organizaram pra, e, e foram para a rua por conta da, do, da negação do auxílio. Mas ainda assim, não é fácil construir uma frente pelo desencarceramento sabe? Por conta da, da, do, do acesso mesmo da sobrecarga e como é, é, é, os recursos eles são escassos ainda, realmente, para essa, essa luta. Outra coisa é, é, a, a gente, na Rifa, a gente tem essa estratégia também de ocupar os conselhos, né, porque é isso, o, os fundamentalistas, eles têm uma, um projeto pra, pra, de política de droga, sabe, para eles. Eles têm as, é, a construção das comunidades terapêuticas, eles, eles vislumbram, assim, os, é, aqui em Recife a gente tem o Scholling, né, a galera da família Tessio, os Ferreira... Enfim, são, são, são todas famílias que elas, que elas estão... Que, que, que elas lucram muito, né? Assim, são, são setores da sociedade que lucram com o internamento de, de pessoas que usam drogas. Inclusive, de, de umas tentativas de... Um minuto? Não. Viajei. De, de, de internar jovens em, comunidade, em comunidades terapêuticas, né? Então, tem essa, essa coisa do... Na RIMP a gente também é, trabalha na perspectiva da redução de danos, né? A gente também vive um, não só uma outra política de droga, mas uma outra, um outro tipo de cuidado. E aí um cuidado é, pautado na liberdade, né? pautado ao respeito do, e à autonomia das pessoas usarem as drogas que usam há milhares de anos, só que munidas de informação e de, e de, de, de práticas né, de cuidado, que possa, que possa diminuir os impactos né, da, das substâncias no, na, nos seus corpos. É, os impactos negativos, né? E aí... É... Não, e aí é, também, assim, eu queria colocar também, do, do quanto acho importante, assim, é... É que esse projeto político, ele esteja na rua, né, esse projeto político que ele denuncia como a, a, a guerra às drogas é uma guerra ao povo negro, né, e, com, e como isso esteve nas ruas fortemente com as pretas juntas ano passado, né, e assim, e que realmente é um debate que, que capilariza, que junta e que diz respeito às vidas de quase todo mundo, de todo mundo, na verdade, né, mas enfim... É, foi um pouco isso que eu queria trazer, era dez minutinhos, né? É isso. <risos>